Imaginem o seguinte, eu digo a você que vou ganhar nos próximos anos, na Mega Sena, milhões e milhões de reais. Então eu começo a gastar no meu cartão de crédito, sabendo que eu vou ter esse dinheiro no futuro. Primeira pergunta, eu tenho esse dinheiro? Claro que não. Mas é esse mesmo raciocínio o senhor Luiz Inácio Lula da Silva o governo Lula fizeram. Nesse processo a, que eles alardearam da capitalização da Petrobras... Simplesmente capitalizaram a Petrobras, ou seja, investiram 74 bilhões de reais na Petrobras Com recursos do pré-sal que nem sequer foram explorados No dia em que a Petrobras começar a explorar o pré-sal 5 bilhões de barris de petróleo Destinariam 74 bilhões de reais para o governo Esse por sua vez resolveu investir na empresa Só que de forma muito malandra pegou quase 32 bilhões de reais desse montante e desviou para pagamento das suas próprias despesas. São despesas com pessoal, despesas crescentes do dia a dia, pagas com um dinheiro que o governo nunca viu, um dinheiro que não existe. E dessa forma, usando um dinheiro fictício, que ninguém sabe de onde saiu, o governo anuncia um superávit primário recorde de 26 bilhões de reais, bem-vindo à fantástica fábrica de contabilidade do governo Lula. Aí vocês perguntam, o que é que eu tenho a ver com isso? Eu respondo, tudo a ver. Se o governo está gastando cada vez mais e a dívida interna subindo, a estimativa é que vai passar de 2 trilhões de reais agora no fim do ano. E ele não tem receita para pagar isso tudo? Só tem dois caminhos. Ou ele resolve fazer o ajuste fiscal, ou seja, reduz os gastos do governo, coisa que a Dilma Rousseff muito burramente diz que não vai ser necessário, ou seja, ela vai continuar a escala crescente da dívida interna, ou então aumenta-se a carga tributária. Bota na conta do povo, a gente vai pagar essa conta. O governo está tão desesperado de pagar o um custo caríssimo do funcionamento da máquina estatal, que ele conta com receita de, de algo que possa receber da justiça e até de arrecadação de loteria federal. Olha que ponto chegamos. Só para ter uma ideia, o tamanho das despesas com custeio desse ano já foi maior com os gastos de investimento. Então, o Brasil praticamente trabalha para pagar uma máquina burocrática criada... Na mente de Luiz Inácio Lula da Silva E que sua pupila Dilma Rousseff vai continuar e agravar mais ainda Qual o limite disso? Até onde a gente vai aguentar? Quando é que o Brasil vai quebrar?